Amigo, você está em casa e você tem todo o tempo do mundo desde que não passa do combinado. Certa ocasião fui participar de um evento na alcance Pinhais e estava ali presente um jovem pastor chamado Leandro Barreto. E eu gostei muito da maneira como ele saudou a igreja. Havia muitas pessoas de muitos lugares, de igreja diferente, de denominação diferente. E ele começou da seguinte maneira, falou assim, querido, aqueles que gostam de ser cumprimentado com a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aqueles que já são mais dinâmicos e gostam da graça e a paz, a graça e a paz. E para a galera, oi. <risos> <risos> e eu gostei disso. <risos> né? Eu venho de uma formação bastante tradicional e a gente adaptou a tal da paz do Senhor, a graça e a paz, né? E a galera decidiu falar oi, meu oi, meu boa noite, minha graça e a paz e a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Inspirado no propósito do, do evento em si, eu tenho me feito uma pergunta... Eu não tenho a ousadia de respondê-la nesta mensagem, mas eu quero conversar com você e trazer algumas possibilidades a respeito de um questionamento pessoal no que diz respeito à vida ministerial. Eu sou pastor há mais de 30 anos de ordenação, já ministro há muitos anos. E eu tenho, ao longo da minha caminhada, acompanhado alguns pastores, pregado alguns conselhos de pastores, e uma das coisas que me marca profundamente é exatamente esta questão da nossa autoridade ministerial, porque uma coisa é nós sermos ordenados ao ministério ou estarmos à frente de um ministério, isso nos dá uma autoridade, mas nem sempre esta posição de autoridade ela reflete verdadeiramente a autoridade que Cristo nos deu. Não é o fato de estar numa posição que você tem a autoridade legal. Você tem até uma autoridade pela função que você exerce. Mas mais do que a autoridade da função, o que eu quero refletir a respeito hoje, é a respeito da autoridade de comportamento. O que o nosso comportamento, o que a nossa vida, valida a posição que nós temos. Quando nós nos propomos, através da casa de Zadok, falar a respeito de um grupo de pessoas, de sacerdotes, que foram mencionados pela sua integridade, que foram lembrados nas escrituras por uma linhagem de pessoas que não se corromperam, que mantiveram a sua autoridade, eu me pergunto quais seriam, entre tantas características importantes, a marca... De um ministro que tem autoridade E não só que é autoridade Mas que tem autoridade E não tem como fugir Do nosso exemplo maior, Jesus Cristo Eu quero começar pelo livro Pela carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2 a partir do versículo 1, ele vai dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na versão da Bíblia Thompson, da editora Vida. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para aquilo que é do outro. De sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que é o nome de Jesus se dobre todo joelho do que estão nos céus na terra e debaixo da terra e Toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque a tua palavra é uma semente. E eu declaro que nesta noite, esta semente vai encontrar um coração apropriado preparado, adubado para produzir segundo o teu propósito. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que esta semente, ela não será roubada. Eu declaro que esta semente não será sufocada. Eu declaro que esta semente não será distorcida. Mas eu profetizo que ela encontrará um solo fértil, para que ela entre e encontre um lugar para cumprir o propósito para o qual ela está sendo lançada em o nome de Jesus. ele que a tua mãe diga assim, o meu coração é esta, é, esta é esta terra fértil. Amém, amém. Se pudesse dar um tema a esta mensagem, eu diria condições para se manter autoridade. Esse texto vai me falar sobre a autoridade de Jesus. Quando você estuda a respeito e autoridade, existem bons livros sobre isso Mas de uma maneira especial o livro do Otmanismo, Autoridade Espiritual É um livro que me inspira muito sobre esse tema Quando você estuda sobre esse tema, você vai entender que a palavra autoridade Esta palavra autoridade, ela vem da palavra exosia Que na verdade, resumidamente, significa uma autoridade de direito. Alguém que conquistou uma posição de direito para ser autoridade. O que é uma posição de direito? Por exemplo, aquilo que foi legitimado por uma estrutura, por uma normatização, por uma convenção, por um princípio, por uma lei. Deixe-me ser mais claro. Por exemplo, no Brasil, quando nós queremos instituir uma autoridade no governo, nós vamos para o voto. E a nossa Constituição, ela viabiliza que esta pessoa, que conquistou o maior número de votos, ele se torne uma autoridade. Por exemplo, o presidente da República. O presidente da República, ele é autoridade porque ele está legitimado por uma convenção. Ele está legitimado por uma Constituição e ele ganhou isso através daquilo que a Constituição estabelece. Deixa eu dar um outro exemplo? Por exemplo, um policial que está na rua, fardado no exercício do seu trabalho, ele está ali legitimado pela sua farda, por aquilo que foi estabelecido, que dava a ele autoridade. Naquele lugar ele era e é autoridade, me lembro. Eu fui sargento do exército, e me recordo quando entrei no exército, uma das primeiras instruções é que o soldado do posto é a maior autoridade. Nem o coronel, ele tem mais autoridade naquele lugar do que aquele soldado que está ali, legitimado pela sua posição, pela sua tarefa, por aquilo que ele está ali, um, um, um policial... Que está na esquina ou em qualquer lugar fardado Ele é uma autoridade Ele para a, com a mão e ele, ele para todo o trânsito Ele muda o que ele quer Porque ele está legitimado pela sua farda, pela sua função Vamos caminhar para a Bíblia? Por exemplo Um pai, ele é autoridade porque a Bíblia estabelece dessa maneira Um marido ele é, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça, é a autoridade sobre a vida da mulher. Então, exosia significa alguém que tem direito a esta posição de autoridade. Agora, por gentileza, deixa eu deixar claro: esta questão da autoridade e direito, ela não está diretamente ligada somente a uma pessoa mas está ligada à pessoa dentro da função. Para que você não tenha nenhuma confusão no que eu estou dizendo, a autoridade é a função e não a pessoa. Quando você está naquele lugar, você é autoridade. Você deixou aquele lugar, você deixou de ser autoridade. Por exemplo, alguns anos atrás, a maior autoridade da nossa nação... Era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele estava naquela função e a função lhe otorgava autoridade. Quando ele saiu daquela função, ele já não é mais autoridade, porque a autoridade está. Quando você está na posição, quando você está na função, isso é exosia. Exosia significa o fato de ser autoridade, porque eu tenho direito daquele lugar, legitimado por uma lei, por um princípio, Alguma coisa, quando eu estou naquele lugar Aquele lugar me dá autoridade, está entendido até aqui? Então, por exemplo, o pastor de uma igreja <risos> Pastor José da Silva Xavier Alencar Toledo Ele é empossado numa igreja como pastor Enquanto ele estiver nesta posição, ele é autoridade Naquela igreja sobre aquele lugar. Se amanhã... Deus o levar... De, para algum lugar... Ele já não é, já não é mais autoridade sobre aquela igreja... Embora ele tenha a autoridade dele como pastor... Mas naquela igreja ele deixou... Temos um entendimento sobre isso? Então o primeiro nível de autoridade... E nós vamos ver isso nas escrituras... Que estava sobre a vida de Jesus... É esta autoridade de direito. Eu gosto desta versão... Da Bíblia Thompson, porque ele, ele coloca de uma maneira muito, muito, muito entendida, olha o que diz o versículo, de número 5, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, agora preste atenção nesta versão, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. O que é ele está dizendo assim? Jesus tinha autoridade seus exosia, ele era Deus. Ele era Deus, ele estava embutido de uma autoridade. Ele tinha uma autoridade porque ele era Deus. E aqui eu pego esse mesmo versículo para entrar no segundo nível de autoridade. Que eu gosto de chamar de autoridade de fato que é diferente da autoridade de direito. Se por um lado a autoridade de direito é aquela que eu tenho, porque eu estou numa posição isso legitima a minha autoridade, autoridade de fato, não necessariamente eu preciso estar naquela posição. Autoridade de fato é aquela que eu conquisto, pelo meu procedimento, pelo meu caráter, pela minha integridade. Autoridade de fato é aquela que as pessoas reconhecem em mim, até mesmo se eu não estou naquela posição de autoridade. Me recordo, na minha adolescência, principalmente, nós tínhamos na igreja um grupo que era o grupo de, de, de diáconos da igreja. E era eleito lá o presidente do corpo diaconal. Eu me recordo que dentro do, daquele grupo de diáconos tinha um irmão chamado irmão Merites. Um irmão muito simples, um irmão... Pouco, falava muito pouco, não era um irmão letrado, não era um irmão que tinha, que tinha muito conhecimento das letras E ele nunca foi eleito presidente do corpo diaconal Sempre alguém era o presidente, então vamos supor que o irmão Severino Ele foi eleito presidente do corpo diaconal, ele era autoridade de direito Mas todas as vezes que um problema era, resolver, era necessário que trouxesse uma solução. A palavra do irmão Merites, ela tinha um peso muito maior do que a palavra do irmão Severino. Porque embora ele não fosse autoridade de direito, a sua vida, a sua sabedoria a sua integridade, a maneira como ele se comportou, dava a ele uma autoridade, não porque ele estava na posição, mas porque ele conquistou essa autoridade, através da sua vida, do seu caráter, da sua integridade, se você não entender onde eu quero chegar, eu vou ser direto, querido, eu estou cansado de ver gente em posição de autoridade, que não tem autoridade. andando por esses quase 60 anos de vida no meio do evangelho, por mais de 30 anos de pastoreio, eu tenho visto que é necessário resgatar esta unção de Zadok, que não só tinha sobre si o um legado sacerdotal que lhe dava direito a ser autoridade, mas a sua vida, por não se desviar dos princípios, também lhe otorgava uma autoridade de fato. E aí, eu me pergunto, hoje eu postulo uma posição de presidente de uma igreja, e eu até disse para a igreja esses dias: eu falei, querido, eu não quero ser presidente de igreja. Depois que eu descobri que todo presidente tem direito a impeachment, eu não quero mais ser presidente. <risos> a minha posição, eleito por aquela comunidade, me dá o direito de ser autoridade, mas só as minhas decisões, o meu caráter, a minha vida, de fato, me otorga autoridade, e você vai ver que a Bíblia trata isso, você vai ver isso na vida de Jesus, e eu gosto quando a Bíblia diz, nesta versão, que mesmo sendo Deus, e podendo postular a autoridade de Deus, ele não considerou relevante isto, eu fiquei pensando sobre isso O que, é que está tentando dizer? Ele está dizendo o seguinte Que Jesus sabia que a melhor e a maior autoridade Não era aquela que a função lhe dava Mas que a sua vida lhe dava Quando você lê esse texto, você vai entender que o que Jesus estava fazendo e declarado em Filipenses capítulo 2 Ele estava dizendo assim Eu sou Deus e poderia exigir como Deus algumas coisas Mas eu prefiro colocar esse segundo plano e conquistar uma autoridade Por aquilo que eu faço, por aquilo que eu dou, por aquilo que eu sou Do que por aquilo que o meu pai me estabeleceu Segundo nível de autoridade, essa autoridade que eu chamo de autoridade de direito. Mas ainda nós vamos ver nesse texto, bem como em outros textos, que existe uma terceira autoridade que chama-se autoridade de influência. Fala comigo, autoridade de direito, autoridade de fato e autoridade de influência. O que é uma autoridade de influência? É aquela que não só o fato de estar ali, neste lugar legitimado, não só o fato de através do caráter ser reconhecido Mas da habilidade e a capacidade de levar pessoas A fazerem e a desejarem ser como eu sou Ser capaz de levar as pessoas A desejarem ter o mesmo estilo de vida que eu A desejarem se parecer comigo Pessoas que olham para mim e dizem assim Eu quero ser como ele eu gosto quando o texto é muito claro, dizendo assim, sabe? E mesmo sendo Deus, não entendeu como relevante este ato em si, mas humilhando-se, tomando forma de servo. Se tornou homem e como homem, ele influenciou outros a se parecerem com ele. Aliás, a palavra cristão, na sua essência significa pequenos cristos. Pessoas que se parecem com Cristo. Quando nós nos convertemos ao cristianismo, nós estamos dizendo assim, Cristo me influenciou e eu quero me parecer com Ele. E não é isso que nós vemos em Efésios capítulo 4? Quando olhamos a estrutura dos cinco ministérios, e a Bíblia diz que Ele é o varão perfeito. E nós devemos nos esmerar para chegar nisso. Poderia citar alguns outros versículos, gosto de 1 Pedro capítulo 2, quando diz que Cristo nos deu um exemplo e devemos seguir as suas pisadas. Fala comigo, autoridade de direito, autoridade de fato, autoridade de influência. Nós vamos ver essas três vertentes na vida de Jesus. Entretanto, eu quero pegar um outro personagem da Bíblia Sagrada e caminhar por essas três verdades para tentar de alguma maneira responder a um questionamento, como sendo autoridade de direito, eu vou ser uma autoridade de fato e uma autoridade de influência. Quais são os princípios, que tipo de comportamento, que tipo de decisão, que tipo de vida eu preciso ter, para não só usar a função a qual eu fui estabelecido na posição de direito, mas exercer uma influência para as pessoas desejarem se parecer comigo e ter autoridade independente da minha função. Vá comigo até Lucas capítulo número 7. Lucas capítulo 7 a partir do versículo 1. Diz assim a palavra, ao concluir todas estas palavras perante o povo...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 é lícito, é justo que lhe faças isso. Porque ele ama a nossa nação. E ele mesmo construiu para nós uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. E ao chegar perto da casa, enviou-lhes o um centurião, uns amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes. Pois não me achei digno de entrar. De que entras na minha casa, por isso não me achei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado, porque também eu sou um homem, fala comigo, porque também, porque também eu sou um homem de autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. E digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. Ao outro digo, faz e ele faz. Ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando disse à multidão que o seguia. Digo-vos, que nem mesmo Israel achei uma fé semelhante a esta. Quando voltaram para casa os que foram enviados, acharam curados o servo. Essa história, na verdade... Me tem me inspirado muito a respeito de liderança Nos três níveis de autoridade Estamos diante de um cidadão Que até onde se sabe não era convertido ao cristianismo ainda Não era pautado debaixo das leis judaicas e do Torá Mas estamos diante de um cidadão Que ele era uma autoridade legitimada por Roma O que, que era um centurião? Um centurião Entendo por gentileza que nós estávamos debaixo, estava debaixo de um regime militar, onde Roma governava pela força militar. E quem viveu no regime militar sabe o que eu estou falando. No regime militar, a maior autoridade é o milico. O que, que Roma fazia? Roma conquistava uma ter, um território, uma região, uma área, e ele colocava ali uma pessoa em posição de autoridade, o ministro da guerra o ministro da defesa, o responsável por aquele lugar. E normalmente, nas pequenas cidades, colocava-se um centurião. O que era um centurião? Era um militar que comandava um grupo de 100 soldados, por isso a palavra centurião. E através desta, deste, deste, deste, deste estabelecimento desta autoridade, Roma governava aquele lugar. Então nós estamos falando de um homem que era autoridade de direito. Um homem que estava legitimado no seu cargo, porque ele tinha direito de ser autoridade, porque ele estava debaixo de uma ordem de Roma. Roma, a nação, havia dito: Você é a autoridade deste lugar. Então nós vamos ver que esse homem, ele tinha o direito de ser autoridade. Estar nesta posição lhe dava o direito de ser autoridade. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que apesar dele ter direito, a exemplo do que a Bíblia fala de Jesus, ele não considerou que isso era tão relevante. Ele começou a entender que esta autoridade, ela era, ela era muito frágil, embora ela fosse de uma importância total. A Bíblia diz que Jesus não considerou que ser Deus deveria ser a sua prioridade. Mas a Bíblia diz que Jesus decidiu... Conquistar através de uma atitude De um comportamento De uma ação a autoridade Este homem era uma autoridade de direito E nós vamos ver aqui Que ele também cumpre as três funções de autoridade Ele era de direito Porque estava legitimado Vamos ver que ele Era uma autoridade de fato Porque o seu comportamento Respaldou isso Ele era uma autoridade de influência porque tudo que ele queria ele conquistava através do amor eu quero falar sobre quatro características De pessoas que mantêm autoridade Eu quero falar sobre quatro características desse texto Não significa que são as únicas Mas quatro características pela qual você será uma autoridade Ou você manterá a sua autoridade Primeira característica que lhe torna uma autoridade de fato. Ninguém será autoridade de fato nem de influência, se não entender o que é o amor. Repita comigo, amor. A primeira característica de alguém que quer manter a sua autoridade, que quer sustentar a sua posição de autoridade, está nessa palavra chamada amor. O texto vai falar por duas vezes a respeito disso. O texto diz... Certo centurião de Cafarnaum, que tinha um servo a quem este muito amava. Não, não está falando da sua esposa, não está falando do seu filho, não está falando do, sabe, do, do, do, do subcomandante, não está falando de César, não está falando de autoridade, está falando de um servo. Estava dizendo assim... Alguém que, alguém que tem autoridade Aprende a amar Independente da patente Você não entendeu? Eu vou repetir Sabe o que é amor, querido? É quando você ama independente da posição da pessoa Eu não posso amar só porque é minha esposa Eu não posso amar só porque é meu filho Eu não posso amar só porque é meu auxiliar Eu preciso amar Independente da posição da pessoa Porque amar é um dever Não é uma opção A primeira coisa que, ele, que, que vai fazer com que eu seja uma autoridade, de fato, é o ato de amar. Mas a Bíblia também diz que ele não só amava o seu servo. Mas ele também amava, até mesmo, os seus subordinados a Bíblia diz que aqueles homens chegaram para Jesus e falaram assim, esse homem ama a nossa nação. <risos> Ao ponto de construir para nós uma sinagoga. Queridos, deixa eu tentar ser objetivo em cima de um tema tão vasto como o amor. Se eu pudesse resumir o amor em uma palavra, não sei quantos lembram, eu sou daquela época que tinha aquela figurinha amaré. Né? Não sei é outros lembram disso? Pastor José com certeza lembra disso. Amaré, amaré. Se eu pudesse criar uma figurinha dessa, eu diria dizia assim: amaré, dar. <risos> Repita comigo: amar, amar é dar. Se eu pudesse resumir o amor numa palavra eu dizia assim: só ama quem dá. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que é possível. É possível você dá sem amar. Deixe-me ser mais prático. Se você é convidado para uma festinha de aniversário do coleguinha do seu filho da sala de aula, você nunca se relacionou com aquela criança. Você não tem vínculo de amor com aquela criança, mas por uma questão de educação, de ética, quando você vai àquela festa, você dá um presente. Então você pode amar sem dar você pode dar, você pode dar sem amar, você pode dar algo sem amar, mas eu descobri algo, é impossível amar sem dar, se por um lado você pode dar sem amar, eu tenho certeza no que eu vou dizer para você, é impossível você amar sem dar, o que a Bíblia fala a respeito desse homem? esse homem amava o seu servo o que, que ele deu para aquele servo? o seu crédito, o seu nome aquele homem ficou devendo favor àqueles religiosos ele usou a sua influência e ele deu o seu nome, ele emprestou o seu nome ele deu o seu nome por amor àquele servo no segundo episódio que a Bíblia declara a respeito do amor dele vai falar que ele deu uma sinagoga. Ele deu uma sinagoga. Ele deu do seu dinheiro. Ele deu do seu bem material. Por que, que aquele homem era conhecido como um líder que amava? Porque ele aprendeu a dar. A Bíblia nos fala que a maior dimensão de amor é dar. Jesus disse, ninguém tem maior Amor do que este. Presta atenção. É Jesus que estabelece. Ninguém tem maior amor do que este. Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O que, é que Jesus está dizendo? Que a maior dimensão de amor, a maneira mais forte de expressar a maior dimensão de amor é aquele que dá a vida pelos seus amigos. É aquele que dá. Ou seja, se você quer entender o que é amor Aprenda o que é dar João capítulo 3, versículo 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Eu Não sei se você entende o que, é que significa isso A gente virou rotina, a gente só repete isso Eu já parei para pensar por que está escrito de tal maneira? Sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? É que não houve no português uma palavra que dimensionasse esta doação. Então, a maneira foi dizer assim, de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de uma maneira impossível de verbalizar. De tal maneira que fez o quê? Diga comigo, deu... A maior dimensão de amor é dar. A minha autoridade, tendo eu direito dela, pelo sacerdócio, pela função, a minha autoridade, legitimada por um direito, se torna realidade, se torna de fato, quando eu aprendo a arte de amar. E amar é dar Davi ele descreve com muita maestria isto, quando em 1 Crônicas, capítulo número 29, eu quero que você entenda o contexto: o que, que acontece em 1 Crônicas capítulo 29, alguns versículos antes Davi tinha observado que ele estava com uma casa linda, uma casa grande. E Deus estava morando numa tenda, e o seu coração começou a arder. Ele falou assim: não é justo eu morar num palácio desse, Deus morar num lugarzinho desse aqui. Eu vou construir para Deus um lugar digno. Aí ele chega para Natan e fala assim: Natan, Natan, eu quero construir um templo, uma casa para Deus, não estou satisfeito com essa tenda. Natan falou: pode ir, rapaz, vai embora. E quando o Davi sai empolgado para poder construir aquele lugar Deus fala para ele volta e diz para ele não construir Natan tem que voltar e falar assim Davi, esquece Deus não quer que você constrói meu Deus do céu eu não sei quanto a você, eu já pensei no lugar de Davi eu quero fazer um negócio para Deus uma casa para ele não estou querendo nada para mim eu estou querendo fazer uma casa para ele. E ele diz não. A impressão que eu tenho é que ele diz assim, Deus eu também não brinco mais. Não quero mais brincar disso não. Só que Davi não é de Jaume. Sabe o que Davi fala? Se eu não posso construir uma casa, de fora eu não fico. Já que Deus não quer que eu construa Eu vou preparar tudo Porque eu quero a casa de Deus Independente se sou eu O arquiteto Deste projeto Aí eu começo a aprender algumas coisas Querido, você não faz Porque você vai levar um mérito Quem ama Faz Porque tem o um coração participativo Ouça Você só ama aquilo que você ajuda a construir. Eu vou repetir. Você só ama aquilo que você ajuda a construir. Seja você o gerente ou seja você o peão. Seja você o pastor, seja você o diácono. Seja você o líder da célula, seja você o agregador de pessoas O amor Não tem a ver Com o mérito que eu levo Mas tem a ver com o meu coração Em participar Daquilo que Deus está fazendo Esse era o contexto Davi quer fazer algo para Deus e Deus diz assim: Eu não quero que você faça. Vamos lá até a 1 Crônicas 29, você vai entender o coração de Davi. Versículo 2 diz assim: Presta atenção. Por amor. Por amor a casa de meu Deus. Olha como é que ele faz, vai começar lá. Por amor. Eu vou repetir: Porque eu amo a casa de meu Deus. Aí Davi começa a estabelecer: Ele diz assim: Do meu. Tesouro pessoal, com meu recurso, eu vou participar desse negócio. Querido, eu não dou dinheiro porque vai aparecer na placa, patrocinador, eu dou dinheiro porque eu amo. Eu não dou dinheiro porque eu vou receber um tapinha nas costas e por causa do meu... Maravilhoso Dízimo e oferta Eu vou sentar no primeiro lugar Não importa quem ama Dá independente da posição Independente do reconhecimento Se você dá, porque quer reconhecimento do homem Você já recebeu o seu galardão Mas se você dá, porque você ama a Deus Ele está guardado E o um dia você vai receber diz assim, porque eu amo a casa de meu Deus do meu tesouro pessoal eu dou mas ele não para por aí você vai ver no versículo seguinte ele vai dizer assim, também com toda a minha força ele está dizendo assim, o meu amor não me compromete só em dar dinheiro, o meu amor também faz com que eu dê o meu esforço A minha força O meu tempo Se o primeiro nível do amor é quando eu dou recurso O segundo nível do amor É quando eu dou o meu tempo É quando eu dou o meu esforço É quando eu coloco força Querido, sabe o que eu descobri? Que quando você dá dinheiro Você pode recuperar dinheiro Você ganha dinheiro mas quando você dá tempo Você dá aquilo que é mais precioso Deixa eu dizer algo Se o seu dinheiro é importante na obra de Deus O seu braço, o seu trabalho É mais importante ainda O que Davi está dizendo Porque eu amo a casa de meu Deus Não só eu vou colocar dinheiro na casa de Deus Mas porque eu amo a casa de Deus Eu também vou separar Parte do meu tempo Para construir a casa de Deus mas ele ainda cria uma terceira dimensão de amor, eu chamo do tripé de amor. Está no versículo 10, dessa primeira carta, de, desse, primeiro, desse primeiro escrito de crônicas. Davi diz assim: Sabe, também na minha devoção, também no meu tempo de oração. E Davi faz uma oração linda, ele diz assim, na minha devoção. Tenho colocado diante do Senhor, tenho colocado esta obra diante do Senhor, tenho sustentado esta obra diante do Senhor. Se você não entendeu, eu vou repetir. O amor tem um tripé. Esse tripé do amor que Davi estabelece é, porque eu amo a casa de meu Deus, eu dou recursos, eu dou meu tempo e eu dou oração. Queridos, eu acredito que tudo que tem esse tripé, permanece. Deixa ele provar isso. Se você diz que ama a sua esposa E você não coloca investimento financeiro nela Eu questiono esse amor Eu não sei quantas moças solteiras tem aqui Imagina um rapaz chega para você e diz assim Olha, você é linda, eu te amo Eu te amo profundamente, quero casar com você Você é linda, eu te amo Aí você é todo encantado, ai que bom eu te amo, só tem o seguinte eu não vou te dar um centavo a vida inteira eu te amo mas eu não boto, você não vai comprar um sapato você não vai no salão de cabeleireiro eu não vou te fazer fazer uma unha no meu dinheiro, você não é participante mas eu te amo deixa eu fazer uma pergunta esse trem te ama mas ele diz que ama Mas ele diz que te ama Sabe por quê? Porque Tiago e João dizem isso Amor não é palavra, amor é atitude Vamos criar um segundo cenário Segundo cenário Esse rapaz lindo Um Tom Cruz Credo Chega para você e diz assim Eu te amo meu bem E tem mais, eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu te amo tanto que eu faço o seguinte, ó, tá aqui um cartão de crédito ó oh, filha, tá aqui ó, esse aqui é melhor, America Express Platinum sem limite e porque eu te amo você pode quando você quiser para Paris na e gastar pode comprar quantas bolsas Louis Vuitton você quiser pode comprar aquele sapato que tem um fundo vermelho que é exclusivo pode nasar a home e compra talheres de ouro mas tem um detalhe eu não vou ficar um minuto do seu lado eu te dou dinheiro você pode gastar do jeito que você quiser mas tem uma coisa, não me cobra não vou ficar do teu lado, não vou dormir com você não quero conversa com você e nem chega perto de mim esse cara te ama mas ele te deu dinheiro Mas ele deu dinheiro Por que, que ele não te ama? Porque se ele te deu dinheiro E ele não te dá tempo Ele está querendo te comprar Isso não é amor Vamos criar o um terceiro cenário Para a gente pular para outro ponto? esse lindo Tom Cruz, credo, ele chega para você e fala assim, linda, eu te amo, eu te amo, cheirosa, pode comprar tudo que você quiser, eu não vou largar você nem um minuto, vou ficar cheirando você o tempo inteiro, mas tem uma coisa, não quero saber de Deus nesse casamento não, nada de oração nessa casa, nada de igreja nada de fanatismo eu caso com você, te dou dinheiro fico do teu lado, mas nunca vou orar por você, não vou te sustentar em oração, não vou colocar oração na sua vida e não quero que você ore também você casa com ele? mas pelo amor de Deus, esse cara deu dinheiro para você esse cara está do seu lado 100%, sabe por que você não casa? porque se ele te dá dinheiro se ele está do teu lado mas ele não ora por você, ele está tentando te usar se quando ele te dá dinheiro, não quer estar com você, ele está tentando te comprar, quando ele te dá dinheiro, te dá tempo, mas não deixa você orar, ele só quer te usar, porque esse casamento vai falir. Se você não entendeu, eu vou repetir. Um líder, de fato, é aquele que aprende a dar. E dar tem um tripé. É dar recursos, recursos, é dar tempo e é dar oração. É isso que Davi estabelece em 1 Coríntios 29. Agora vamos trabalhar para a igreja? O cara chega para mim e fala assim, pastor, está aqui o meu dízimo. Mas não me chama para nem liderar a célula, não quero arrumar cadeira, não venho. Eu estou cansado, doente, vou ficar sentado. Eu não vou dar meu tempo Sabe o que eu pedi, querido? Se você ama Deus, mas não me ama, você vai trabalhar para Deus, mas nunca vai trabalhar comigo. Está escrito em 1 Coríntios 28. 1 Coríntios 8. Paulo diz, eles se deram primeiramente a Deus, mas também se deram a nós. Deixa eu colocar para você, querido. Eu não entendo esse tipo de gente que diz que ama a igreja e não coloca um centavo na igreja. Eu não entendo esse tipo de gente que diz que ama a igreja e até coloca dinheiro mas não é capaz de disponibilizar uma tarde, um dia, por semana, para poder ajudar a igreja, a casa de Deus e o ministério. Eu não entendo pessoas que não oram pelos seus líderes e pela igreja local. Para mim, o amor tem um tripé. O amor perfeito tem um tripé. É aquele que dá, dá tempo da recurso e da oração o que, que legitimava o amor de fato desse centurião é que a Bíblia diz ele amava o seu servo e ele amava a nossa nação ao ponto de colocar o seu dinheiro para construir uma sinagoga ao ponto de gastar tempo para pedir um favor para o seu servo ser curado ao ponto de interceder para que o seu servo recebesse a cura esse homem, apesar de não ser até onde se sabe cristão ele cumpria o propósito de dar dinheiro de dar tempo e de dar intercessão mas existe uma segunda característica na vida desse homem que dava a ele autoridade de fato chama-se humildade A Bíblia diz que esse homem pediu Esse homem pediu para que ele fosse Os homens fossem até Jesus E aqueles religiosos foram até Jesus E quando aqueles religiosos chegaram onde estava Jesus Eles falaram Ele é digno, repita comigo, ele é digno, é digno. Qual era o testemunho das pessoas? Ele merece Ele é digno e por causa desta palavra, Jesus foi. Quando Jesus estava no meio do caminho, aquele homem mandou os amigos dizer, Senhor, eu não me achei digno. Que Senhor vá na minha casa? Aliás, não me achei digno nem de encontrar o Senhor. Sabe, queridos, para mim é a segunda marca de alguém que tem autoridade de fato, independente se ela tem de direito, é que é uma pessoa humilde. E humildade não é o que você acha de você, é o que as pessoas falam de você. A Bíblia diz que Jesus, ele tinha uma posição de autoridade, o texto que lemos no início, Filipenses capítulo 2, ele tinha uma autoridade de Deus, a posição como Deus... Mas ele não valorizou esta posição, mas humilhou-se. A humildade, ela respalda a sua autoridade. A segunda característica para mim, de uma pessoa que tem posição de direito de autoridade, mas se torna um líder de fato e não só de direito, é que além de amar, é uma pessoa simples, humilde. Reconhece que aquilo que é feito através dele não é mérito dele <risos> E sabe qual coisa mais linda? Todas as vezes que você não rouba a glória, você recebe a glória Eu vou repetir Todas as vezes que pela soberba você não rouba a glória Você recebe a glória o que é que diz lá no texto Filipenses capítulo 2? Fazendo um paralelo com a vida de Jesus, e humilhou-se tomando forma de homem, não usurpou ser é semelhante a Deus, e por causa deste comportamento, e por causa desta humildade, Deus lhe deu o um nome sobre todo o nome, <risos> E a este nome conquistado por esta humildade, todo joelho e toda boca vai reconhecer. Eu estou dizendo que a autoridade de Jesus não está no fato de ser Deus, mas está no fato de ser homem e ser humilde. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu uma autoridade de fato, porque de direito ele já tinha. Pastor, o que você está tentando falar? Você pode ser o que for: presidente de uma igreja, pode ser o dono de uma empresa, pode ser o um general, o um marechal, o um vice-deus. Isso lhe otorga o direito de ser autoridade, mas não significa que você tem autoridade. A sua autoridade é legitimada pelo amor e pela humildade. Terceira característica de alguém que tem autoridade, fé. Quando Jesus se refere a este homem, diz assim, não vi ainda fé semelhante a esta. Algumas versões diz fé do tamanho desta. Mas eu gosto da versão que diz uma fé semelhante a esta. Por quê? Porque Jesus está falando de um tipo de fé diferente. A fé que Jesus está se referindo não era a fé do homem, daquele comandante, daquele centurião, no poder que Jesus tinha para curar. Não são de cura que estava sobre a vida de Jesus, percebe? preste atenção porque eu quero transicionar esse ponto para o último ponto quando Jesus elogia a fé do centurião ele não está dizendo, esse homem teve fé porque sabia que eu estava empoderado com uma unção especial para curar a fé desse homem era uma fé diferenciada era uma fé no princípio e Jesus elogia que esse homem tinha uma fé diferenciada, e a nossa fé, ela diferencia, a nossa autoridade, sabe o que é fé querido, deixa eu dizer o que é fé, fé, é a capacidade, de viver os princípios, que a palavra de Deus, tem para a minha vida e sua vida, fé, é a capacidade, de crer, na integralidade das verdades bíblicas, ainda que elas não estejam sendo manifestas na minha vida hoje fé é saber que Deus continua curando ainda que eu esteja doente fé é saber que o Deus que estabeleceu verdades, ele é fiel para cumprir, independente daquilo que eu estou vivendo. Fé não significa que eu tenho que tê-la porque eu experimento, mas eu tenho que ter porque ela está fundamentada numa verdade. Para mim, uma das maiores dimensões de fé de uma pessoa, é a arte de saber esperar. Não existe coisas, coisa tão complicada na vida da gente do que esperar. Mas a Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4. Desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Nunca se viu com os olhos. Nunca se ouviu com os ouvidos. Um Deus. Além de ti, que trabalha por aqueles que, por aqueles que aprenderam a esperar nele, isso é fé, fé é a capacidade de esperar. Sabe o que eu descobri, queridos? Que no céu, assim como na terra, existe uma sala de espera. E se existe uma coisa complicada, é a tal da sala de espera. Não sei quantos, eu fui vendedor, eu fui vendedor de material médico hospitalar. E aquela tal da sala de espera promete é a atender que olha é a tortura. Esperar não é fácil. Esperar é complicado. E se existe alguém que se tornou expert na sala de espera, chamava-se Abraão. Abraão, aos 75 anos de idade, recebeu uma palavra. Aos 86, Jesus, Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, Abraão, continua firme continua firme e Deus dá dois sinais para Abraão Deus fala assim, Abraão vem para fora presta atenção no que eu vou dizer agora Deus fala assim, Abraão, olha olha para o céu quando você olha para o céu, você olha para cima, verdade ou mentira? olha para o céu Abraão levanta a cabeça você consegue contar as estrelas? você consegue contar as estrelas? não, pois é assim será a sua descendência Agora você se parou para se perguntar, por que, que Deus falou assim, Abraão, agora olha para a terra. E ele orou e viu a areia do mar. Foi o que você está vendo. Baixou a cabeça e falou, estou vendo a areia. Ele falou assim, você pode contar? Falou: não. Assim será a minha descendência. Um dia Deus me falou algo muito especial. Sabe por que, que Deus deu dois sinais para Abraão? Eu vou lhe explicar por quê. Porque existem dias na vida da gente, em que está tudo bem está tudo sendo a favor você está feliz da vida contando as estrelas oh glória a Deus, Deus é fiel Deus é fiel, a palavra de Deus está valendo mas no dia da luta onde você está triste cabisbaixo, Deus diz pode olhar para a areia, porque a minha palavra continua valendo sabe o que é fé? fé é acreditar quando tudo está bem eu estou contando estrela e fé é acreditar quando tudo está mal e eu estou contando areia sabe por quê porque eu estou baseado numa palavra eu estou baseado em um princípio eu quero terminar dizendo para você que o quarto ponto eu confesso que eu gosto mais desse ponto que faz com que a minha autoridade se torne autoridade de fato Diga assim, levanta o dedo e diga assim, autoridade de fato, está baseada no amor, na humildade, na fé e na submissão. E eu estou caminhando para o final dessa mensagem. Quando Jesus vai em direção àquele homem, a casa daquele homem, ele manda um recado, Senhor! Não me achei digno que antes na minha casa aliás não me achei digno nem de ter contigo, entretanto, basta que o Senhor dê uma palavra, repita comigo, uma palavra assim, uma palavra e meu servo será curado. Aí ele explica, porque, presta atenção, basta que digas uma palavra e meu servo será curado. Por quê? eu também? Olha aí o mistério. Quando ele diz isso para Jesus, ele está falando assim, assim como eu, o senhor, assim, eu também sou um homem sujeito à autoridade. E por causa da minha submissão, eu digo uma palavra, o meu servo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, eu digo faz, ele faz. Ei, presta atenção, Jesus está dizendo assim, só tem autoridade quem tem submissão. Ele está dizendo assim, sabe qual é a minha autoridade... A minha autoridade para falar uma palavra... E as pessoas me obedecerem... Está diretamente ligada... à minha submissão... à minha autoridade... Só tem autoridade... Quem tem submissão... Ele está dizendo assim... A minha autoridade... Para com uma palavra resolver problema... Está no fato de que eu sou submisso... à minha autoridade... E aí ele diz assim... Jesus assim como eu, o Senhor também, é um homem sujeito à sua autoridade, e por causa disso, com uma palavra, o meu servo será curado, sabe onde estava a fé dele? Porque ele sabia que Jesus era submisso ao Pai, e por causa da submissão de Jesus ao Pai, Jesus não precisava ir na casa dele, ele tinha autoridade, por causa da sua submissão, com uma única palavra, curar aquele servo… Aí você vai entender, porque que muita gente tem posição de autoridade, mas não tem autoridade. Sabe por quê? Porque não é submisso. A minha e a sua autoridade, assim como a de Jesus, está diretamente ligado à nossa submissão. E deixa eu dizer algo para você, autoridade e submissão não tem nada a ver com duas pessoas, mas com um princípio. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz assim, Vós servos, sede submissa a vossos senhores, preste atenção, Vós servos, sede submissa a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, O que, é que Deus está falando? Você vai submeter a pessoa, não por aquilo que ela é, mas pela função que ela está, vós servos, sede submissos a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus, e aí ele explica porquê, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, porque isto, agrada a Deus, o que que agrada a Deus? quando por causa da consciência, para com Deus, você até suporte, injustiça e padeça, porque Cristo nos deixou o exemplo, quando era esbofeteado, não reagia, quando era injuriado, não falava, antes entregava aquele que julga retamente. Por gentileza, me dê cinco minutos da sua atenção e eu concluo o que eu estou dizendo para você. Querido, eu não sou submisso a uma pessoa, porque ela é boa, porque ela é crente, porque ela é fiel, eu sou submissão a pessoa, porque ela está numa posição que foi Deus que colocou ela. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 diz: Submetei a vossos senhores, porque toda autoridade vem de Deus, foi Deus que colocou, não autoridade que não venha dele. E quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Sabe por que eu respeito a autoridade? Não é porque ela é boa, eu respeito a autoridade, porque foi Deus que colocou, e quando eu respeito aquela autoridade, independente do que ela faz, eu respeito a Deus. Quando Pedro escreve, diz assim Sede submissa a vós, senhores Não somente aos bons e moderados Mas também aos maus Porque agrada ao Senhor Quando por causa da consciência Repita comigo, consciência Diga assim, consciência para com Deus O que é consciência para com Deus? Quando eu sei quem Deus é E o que Deus faz Diga assim, Deus é justo Diga, Deus é justo Então o que é que Deus é? Não, repita, Deus é? A Bíblia diz que Deus faz, Ele não folga a justiça. O que é que Deus faz? Diga comigo, não folga com a injustiça. O que é consciência para com Deus? Saber quem Deus é e o que Deus faz. Pastor, o que você está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que eu me submeto a uma autoridade, ainda que ela não seja a melhor do mundo. Porque eu tenho consciência. De que Deus é justo e Ele não foca em justiça. E Ele vai punir aquela pessoa porque foi ele que colocou ela lá. Eu queria que vocês colocassem em pé e fizessem um o exercício comigo. Por gentileza. Solta os seus braços, por gentileza. Solta os seus braços. Agora me ajuda aqui, faz comigo já assim. Faz um ciclo assim, diga assim Esse ciclo É Deus Faz um outro embaixo, diga assim Esse ciclo É autoridade Esse ciclo Sou eu Diga assim, Deus Autoridade E eu Continue comigo, diga assim Toda pessoa Esteja sujeito à autoridade porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existe foi Deus que ordenou. Diga assim: eu tenho que me submeter à autoridade, não porque ela é boa, não porque ela é moderada, não importa o que ela é. Eu me submeto a essa autoridade por causa da consciência. Para com Deus Quando esta autoridade Comete uma injustiça Contra mim E eu vou contra ela Ela vem contra mim E eu vou contra ela Eu estou dizendo Deus, eu não tenho consciência Eu não acredito Que o Senhor vai fazer alguma coisa Se você não entendeu, eu vou te dizer Deus, autoridade eu quando essa autoridade comete uma injustiça contra você E você vai contra ela, você está dizendo assim Eu não acredito que Deus é justo E nem que Ele vai fazer injustiça E por isso eu preciso fazer justiça Quando eu reajo a uma atitude da autoridade Eu estou dizendo, Deus não se mete nisso Embora tenha sido o Senhor colocou ela aí É problema meu Agora fala assim Toda pessoa Seria sujeito à autoridade E quando esta autoridade Colocada por Deus Comete uma justiça contra mim E eu não vou contra ela Mas eu entrego Como Jesus fez A Deus Deus Pune essa autoridade Diga assim, Deus só vai punir A autoridade Mediante a minha submissão Estamos diante de um quadro Se eu confio em Deus E eu sou injustiçado por uma autoridade E eu reajo Eu estou dizendo, Deus não se mete nisso Mas se eu confio em Deus Tenho consciência para com Ele E essa autoridade vem contra mim E ao invés de reagir Eu entrego aquele que julga retamente Eu estou dizendo, Deus Esse problema é seu, esse B.O. é seu Último exercício eu entrego a palavra Diga assim, quando esta autoridade Vai comigo, quando esta autoridade Vem contra mim E eu estendo a mão Reagindo Deus cruza os braços Mas toda vez Que esta autoridade Vem contra mim E eu cruzo os braços Deus estende a mão Quatro verdades que faz com que nós venhamos manter a nossa autoridade. Amor. Humildade. Fé. E submissão. Eu creio que essas são as características de alguém como Zadok. Alguém que não se perde na sua linhagem. E eu declaro que assim será sobre a nossa vida em nome de Jesus.